Olá pessoal, Eu sou Joab Nascimento, poeta cordelista da cidade de Camusim Então vamos dar prosseguimento ao nosso projeto Cordel de Casa Esse projeto é uma parceria da Casa do Cordel com o programa Voz da Macaboqueira como vocês lembram, na semana passada, na primeira oficina, nós falamos sobre a origem do cordel, a sua chegada no Brasil, o seu desenvolvimento, né? E um pouquinho nós fizemos um resumo um pouquinho da história do cordel. E hoje nós eu quero nessa segunda oficina, eu quero falar para vocês seis dicas como se deve fazer um cordel. Mas eu não vou falar hoje das seis dicas, eu vou falar de três, tá? Então, a primeira dica é um tema. O que é o tema? Você, para escrever um cordel, você tenha sempre em mente um tema daquele que você vai desenvolver. Procure sempre o tema que você tenha conhecimento, que você tenha facilidade, que você domine. Se for algo que você não conheça, pesquise, estude. Mas escreva sempre aquilo que você tenha conhecimento, mesmo que seja até uma ficção, né? mas a ficção ela está na mente do autor e, de acordo com a, a, a sua ideia, se vai desenvolvimento. Eu escrevi uma estrofe, ela está em sete ilhas, em sete versos, que ela fala assim. Para escrever um cordel, tenha um tema sempre em mente, tema que você domina de, for, de uma forma consistente. Pegue um lápis com papel, nele escreva seu cordel de forma naturalmente. O segunda, a segunda dica é estrofes versus estrofes. O que são versos? Versos é cada linha ou frase que forma uma estrofe. E o que é estrofe? É um conjunto de versos. O que eu acabei de ler para vocês é, na, na dica sobre o tema, ela é uma estrofe com sete versos, tá? Então, o, o, eles podem ser escritos em quadra, quadra é uma estrofe com quatro versos, em sextilha, que é uma estrofe com seis versos, em setilha, que é uma estrofe com sete versos, oitava, que é uma estrofe com oito versos, e décima, que é uma estrofe com dez versos. A estrofe de dez versos, ou a décima, ela é muito usada no martelo agalopado, ou no galope à beira-mar, tá bom? Então, vamos falar sobre rima. O que é rima? São palavras que o som sai parecido com o outro, né? Toda aquela, aquela palavra que o som ou final ele é igual ou parecido com a outra, chama, nós chamamos de rima. E para se fazer um cordel, é preciso ter a rima. Não existe o um cordel sem rima. O rima é uma das características básicas do cordel, tá bom? Então, existe. Vamos dividir a rima em rimas fáceis, rimas difíceis, rimas verdadeiras e falsas rimas. Que são rimas fáceis? Rimas fáceis, por exemplo, vou, dar, vou exemplificar para vocês entenderem melhor. Todo verbo no infinitivo, como por exemplo, o verbo amar, falar, andar, trocar eles rimam entre si. A terminação. Em ar, comer, fazer, querer, também tem as mesmas terminações, tá? Então as rimas mais difíceis são, por exemplo, chapéu, troféu, céu, as, as terminações são iguais, tormento, fomento, nascimento, cordel, papel, anel, mente, consistente, naturalmente. São rimas verdadeiras ou rimas difíceis, né? Geralmente a gente usa o termo rimas difíceis nas palavras menos usadas, nas né? As palavras mais raras, né? Que não estão no nosso cotidiano. E existem as, as falsas rimas que são usadas muito, principalmente quando o, o, o texto ele é oral, ele é cantado, ou ele é declamado. Tem muitos artistas famosos de televisão que, aí na mídia que eles usam muito falsas rimas, porque na oralidade, na canção e na declamação, ele é permitido. Por quê? Porque você apenas escuta a sonorização. Você escuta, é, mas você não está vendo ele escrito. Então, por exemplo... É, as falsas rimas, vou dar exemplo. Jesus com cruz. Jesus termina S S. Cruz termina em UZ. Um Z. Mas se você ouvir a pronúncia, eles parecem iguais. Jesus, cruz. Demais e atrás. Demais termina com A e S. Atrás termina com A, acentuado e S. Cordel e céu. Cordel termina em. D E L e Céu termina em EU. É diferente a terminação. Mingau, especial. Mingau termina em AU. Especial termina em AL. Vocês termina em E e S acentuado. O E acentuado com S. E talvez termina com E e Z especiais termina com a e s, vorais termina com a z e assim por diante. Então essas essas falsas rimas a gente escuta muito nas declamações, em canções e nos repentes. Então eles não têm assim a, a, a preocupação de rimar, fazer as verdadeiras rimas com as mesmas terminações. Por quê? Porque você apenas vai vai escutar. Já o cordel ele é escrito, você além de, de, de escutar, você lê. Então, fica muito feio as terminações erradas. Outra falsa rima é singular com plural. As pessoas gostam muito de rimar também. Talentos com momento. Então, vitórias com glória. Então, quando você for a, a, a frase que vai rimar... Com a seguinte, elas têm que estar todas no plural ou todas no singular. Tá bom? Então, essa faz as três primeiras dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um bom domingo para todos vocês. Fiquem com Deus. Um abraço de Joab Nascimento.